muito bonita, gostosa de usar, levinha. É, eu comecei a usar e a minha pressão, que estava bem desregulada, voltou ao normal. O que que seria isso? Você pode me explicar um pouquinho? Sim, a Orgonite ela já tem essa função de, é, ao colocar, por exemplo, um colar, é, a energia orgone que está no nosso corpo, como eu já falei, que nós todos temos essa energia, ela estagnada, ao colocar o colar ela começa a ter a movimentação e aí a energia é, a saúde começa a melhorar e também, como você falou tem umas pedras verdes aí, né? Sim. Que é o cristal de quartos e esse cristal, ele é um cristal da saúde, da saúde em geral então, obviamente ela dentro da orgonite está potencializada e vai contribuir muito mais para uma boa saúde é do que se fosse somente uma peça de uniconite sem nenhuma, nenhum cristal dentro, né? Nenhum cristal, é. quer dizer, o um cristal de quartzo já está obrigatoriamente em todas as peças. Essas outras pedras opcionais. Muito bem. É, ou seja, para tudo quanto é... Você até me deu uma corrigida aí que eu, eu gostei, né? Porque eu falei sem perceber que a pedra é... é ela elimina toda energia negativa e ela traz a positiva, né? Para que fique bem claro. E às vezes a gente não entende o que é energia negativa e positiva. A pessoa, às vezes acha que é coisa da cabeça e não é. Por exemplo, a gente usa muito hoje o celular e usa muito o micro-ondas. Essas micro-ondas que o celular e o, e o próprio micro-ondas, aparelho de esquentar comida, enfim, eles causam danos é, danosos, é, danos grandes que a gente não percebe. E o urgonite está aí para tirar esse tipo de, de, de, vamos falar assim, de energia negativa, né? que a gente não vê o que, que causa, né? Sim. É, ah. Na verdade, ela está transmutando essa energia, né? Mas, é. como você falou... É, toda energia, toda energia é impossível, né? Porque tem o tamanho da peça, a quantidade e a quantidade de energia também negativa que tem no ambiente e na pessoa também. Então ela vai estar tá fazendo o trabalho dela, claro, à medida do possível, mas depende muito da quantidade de peças, do tamanho e também da, do local onde se mora, né? Por exemplo, quem mora num num sítio, por exemplo, é diferente de quem mora numa grande, numa cidade, numa metrópole, né? Certo. Ou seja, o estilo de vida também interfere um pouquinho, é isso que você está falando? Com, com certeza interfere, sim. Tá. É, a, eu estou vendo aqui, né? estou colocando várias vezes é, a, os colares, né? que tem formato de é, meia-lua, mandala, pirâmide... Mas tem outros modelinhos também que, logicamente, que a pessoa tem que fazer o um molde aí para que você possa estar tá trabalhando. É, o tempo que a gente pode usar, está usando o Orgonite, ele tem um tempo determinado ou não? Não, não. Não? Não tem Eu tempo de aconselho. vida? Não, não. É, energeticamente, não. É para sempre, é eterno. Mas, claro, que a peça, né, por ser uma peça com... É, resina, ela pode, claro, se danificar com o tempo, né? Então, a parte, é, o material dela pode, sim, se desgastar. Mas, energeticamente, enquanto tem essas peças todas, é, esse material dentro, ela continua transmutando energia. Por exemplo, uma peça de uma pirâmide. Se você derruba e quebra ela, digamos, certo. né? Então, ela realmente perdeu um pedacinho da peça, mas ela não perdeu o poder dela. Ela continua transmutando energia. Então é, as pessoas pensam assim: ah, quebrou e eu tenho que jogar fora, desfazer, comprar outro. Não, ela continua transmutando energia. Só que muitas vezes as pessoas não gostam por causa da estética mesmo, né? Que ela fica não fica tão bonita. Mas poderia, por exemplo, colocar no jardim, colocar em algum lugar assim que fica escondido, porque ela é, ajuda também no crescimento das plantas Não falei, né? Não, isso não Não falei, então Ajuda no crescimento das plantas Energização das, da água é, Dentro da geladeira, por exemplo Ajuda a manter mais tempo As verduras, os legumes, frutas Então pode usar dentro da geladeira Fora da geladeira Você vê como que a é energia Como é a energia, né? Então, Reich, ele fez um experimento também... Reich, não, isso aí foi... Desculpa, errei. Foi outra pessoa, Els, se não me engano. Ele fez experimento com frutas. Então, as frutas onde ele deixava uma peça de... No caso, foi Orgonite, porque Els é que deu o nome Orgonite, né? Que inventou o nome Orgonite. Então, ele fez experimentos colocando frutas é, junto com Orgonites. E outro, outras frutas sem nada, sem orgonite. E as frutas que estavam junto com a orgonite duravam muito mais tempo. Existindo. Ou seja, uhum. é praticamente, uma prote... não vou falar protetora da fruta, mas por alguma razão ela conservava as frutas para um, um período maior. Por causa da energia orgônica, por mais é tempo, certo, né? Certo, certo. Uhum. É, outra outra coisa que eu queria te perguntar, o, o Lilian que eu acho que é muito importante, né? As pessoas geralmente vão, elas acordam, às vezes indisposta, às vezes não sabe por que estão que irritada, por que estão que chate... triste, né? Depressiva, é, uma dor de, seja TPM, seja dor de estômago, seja o que for, o orgônico, o, o organite ele mexe com alguma coisa nesse sentido? Ele interfere também ou não? Sim ela contribui para a melhora. Algumas pessoas sentem a melhora 100% em alguns minutos, algumas pessoas em algumas horas, e algumas pessoas precisam de mais tempo. né E também é... tem pessoas que melhoram 100%, tem pessoas que melhoram apenas, digamos, 50%, né? ou, ou um, pouco, um pouco mais, 80%, então depende muito de pessoa para pessoa. Vai do organismo mesmo, então, né? Exatamente. Tá. Eu gostei, é, tenho interesse, por exemplo, para mim fez muito bem, né? É, para outras pessoas podem também fazer e para outras não surte o efeito na hora, muitas vezes, né? É, o que você recomendaria para essas pessoas? Que, às vezes não ocorre o, o, o, o efeito que ela talvez espere na hora. O que você falaria? Para ela continuar usando e. É, se possível aumentar mais a quantidade de peças, porque no caso que Reich falou assim no livro A Biopatia do câncer, né? Que tinha pessoas que ela sentiu energia na hora e tinha pessoas que não. E ele é porque o nível de energia orgânica do corpo está baixo, então é como um copo, um copo de água, por exemplo, né? Quando ela está na metade você vai acrescentando até chegar na boca e ela transborda, certo? certo. E a Energia orgânica é a mesma coisa ela tem que transbordar desse copo para ela poder fazer efeito. Então, digamos que o nível da minha energia orgônica está na metade do copo. E para chegar até a boca e transbordar, eu preciso, então, usar a peça por mais tempo do que aquela pessoa que já está no nível ali na boca já, né? Certo. Ou aumentar a quantidade de peças para que seja mais rápido, né? Entendi. Uhum. Bom, o Lilian, então assim, hoje a gente está, até te agradeço mais uma vez, mas eu sei que o tempo de ambos estão bem curtos, né? Para quem quer entrar em contato com você, quais é as formas que te encontra para poder saber mais sobre o Orgonite, você também dá curso, né? Como que funciona? Apesar que agora está suspenso, somente talvez agora em dezembro, né? Que você me comentou, né? Mas para quem quer ter mais informações, como é que te acha nas redes sociais, por favor? No meu Facebook, Instagram, é Lilian Matsumoto. É Facebook, Lilian Matsumoto Algonites. Tá. E no Instagram, Lilian Matsumoto. E também eu tenho um canal no YouTube, que é a Arte da Energia Azul. Tá. Nesses três canais, a gente encontra mais informações, pode estar falando com você para aprender mais, se interessou... Aí você dá maiores detalhes com mais calma, né? Porque isso é, é, é bem detalhado, não é? Do jeito que nós estamos falando tão rápido aqui hoje, né? <risos> Sim. Tá bom. Tá. Uhum. Ô, Lilian, então nós vamos fazer o seguinte. Olha, hoje nós vamos deixar esse é, curto vídeo, tá? Esse uhum. bate-papo. É, as, as pessoas vão perguntar por que, que não apareceu aqui a imagem é, devido a alguns probleminhas técnicos, né? Então a gente já pede desculpa para quem está nos assistindo. É, mas para quem tiver interesse mais né, de saber como que funciona a Orgonite, é o que, os bens que ela causa, entre em contato com a Lilian, vai lá nas redes sociais lá no Instagram, no Facebook no Youtube e procure entrar em contato que ela está com certeza à, à disposição de cada um para calmamente explicar os efeitos e os benefícios da Orgonite é isso mesmo, Lilian? Isso mesmo, gratidão tá pode certo. entrar em contato que eu estarei à disposição. Então, tá bom. Lilian, eu quero mais uma vez te agradecer, tá? Pela paciência, pela, pelo tempo disponibilizado aí pra gente no painel atual. Põe o, o, o canal à sua disposição e a gente vai voltando a se falar, tá? Você só me dá um feedback aí como é que tá, o, o seu pessoal tem um bom tempo, né? É, te uhum. procurando, tá falando que ouviu, que assistiu, tá? E eu faço votos que as vendas aí aumentem, que as encomendas aumentem, porque fez bem para mim, então quero só passar para as pessoas o que também possivelmente vai fazer bem para elas. Gratidão, Cláudio. Tá bom? Alguma, mais alguma recomendação que você queira fazer? Hum, é, eu recomendo usar o colar direto, só tirar mesmo para tomar banho. Para tirar, para tomar banho, para a durabilidade né, da peça e, como uhum. é, você tinha comentado também, o cordão para não estragar. Mas, de preferência, dormir também com a própria com a peça de orgulhete, que vai contribuir, contribuir bastante para a saúde das pessoas. Tá, então tá bom. Olha, mais uma vez, você que está nos assistindo, nos ouvindo... Procure a Lilian, tanto no Instagram, como no Facebook, como no canal do YouTube, e obtenha informação para ver quão faz bem o orgonite no nosso organismo, na nossa vida do no dia a dia, e passe isso para as pessoas, que eu falo que não é só a gente se sentir bem, é fazer também o nosso próximo se sentir bem. Lilian, mais uma vez eu quero te agradecer, desejando para você um bom dia, que a gente está aqui no Japão, né? E para quem estiver em qualquer parte do mundo aí que ela receba essa energia positiva do Orgonite e que vê, possam ir atrás porque é, coisa boa a gente não pode deixar guardado no, na, na caixinha não ela não é verdade bom <risos> saúde para todos aí valeu então obrigado Lilian tenha um ótimo dia para você sucesso viu gratidão para você também valeu Lilian obrigado bom bom dia para nós bom dia tchau tchau